E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Boss E hoje estamos de volta aqui na nossa série de construção Desse mapa Steampunk E é isso aí pessoal, vocês podem ver aí que tá um pouco diferente no vídeo É porque eu tô usando o Shader Pack né, E a textura né, que tá aí na descrição do vídeo Pra você estar baixando Acho que dessa vez aqui eu tô usando a Chroma Hill E não a outra que eu tava usando no vídeo anterior Porque eu achei a Chroma Hill mais suave Porém, esse Shader Pack deixa um pouco mais... É mais, mais escuro o vídeo Mas fica muito mais bonito E aqui vocês podem ver que eu já terminei De construir a ponte né? Eu simplesmente repeti a coluna que eu tinha feito No vídeo anterior, repeti ela aqui Do mesmo jeito Eu ia fazer uma timelapse disso aqui Mas acabou que eu resolvi não fazer Até porque o vídeo poderia ficar muito longo Por quê? Porque a construção que nós vamos fazer hoje É uma coisa simples né? E nós vamos fazer uma casa é... E aí galera é, Essa ponte ela não está terminada ainda 100%, não estou satisfeito com ela ainda 100%. Ainda pretendo construir alguma coisa aqui por cima, mas ainda não sei o que. Então, se você tiver alguma ideia, deixe nos comentários aí. E deixe nos comentários também o que, que você achou dessa ponte. Se ela ficou maneira, se ela ficou legal. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês os detalhes que tem aqui, direitinho. Aqui eu fiz tipo umas janelinhas, né? Se você vir aqui por, por dentro aqui da, da ponte... Você vai ver que dá pra você né, andar como se fosse uma passarela, passarela debaixo da ponte. eu achei muito legal a ideia. E, na minha opinião, ficou muito bom até. Né? Ela não tá 100% simétrica, porque construir na diagonal é muito complicado, galera. É muito difícil mesmo de fazer construções na, na, na, na diagonal, né. <cười> E outra coisa que eu acho que eu não expliquei nos outros vídeos É que este mapa, ele não é pra ser funcional Ele é um mapa, como se diz, decorativo, né É um mapa pra se ver e não para você começar a jogar e usar a sobrevivência E olha que maneiro, pessoal Eu tava doido pra isso que acontecer né, em vídeo pra mostrar pra vocês Esse shader tag é tão foda Que quando começa a chover, olha só o efeito que ele faz, cara Ele, além dele, ele... nossa Deus do céu Além dele trazer a chuva, ele traz essa neblina também, essa coisa assim que fica muito show, galera. Eu vou ficar de longe aqui um pouquinho e vai ficar muito show, cara. Olha que massa que fica isso, cara. Só as luzinhas de longe assim, as casinhas assim meio que isoladas e tal. Fica muito fera. Mas, vamos dar um Toggerfall aqui pra tirar essa chuva. Olha só quando ela vai embora, olha. Olha que maneiro. Só faltou aquela musiquinha dos passarinhos, né? Tocando <risos> e outra coisa que eu fiz aqui: umas marcações. Você pode ver naquela tocha ali e nessa outra aqui é onde haverão pontes que eu quero fazer futuramente. Eu já deixei marcado mais ou menos ó, aqui em cima, aqui e até lá. Entendeu? Aqui ainda não fiz nada porque aqui tem uma coisa especial pra fazer nesta ilha aqui. Aguardem pessoal, que vocês, vocês vão ficar de queixo caído quando eu fizer uma coisa aqui. Vocês vão ver e pra. Pro, pro vídeo de hoje, não ficar muito longo, já tá longo demais, a gente vai fazer uma casa aqui nessa parede aqui, porque ela tá mais, mais, mais chapada aqui, então vai ser mais fácil de construir nela. Ela não vai ser uma casa muito grande não, certo? Vai ser uma coisa mais simples de fazer mesmo, né? E eu espero que vocês gostem. E vocês vão ver aqui Na medida tutorial, deixa eu ver eu Acho que essa área aqui já tá boa Deixa eu só levantar mais um pouco aqui eu Acho que aqui já tá bom, olha. Já dá pra gente conseguir A gente já consegue construir bastante coisa Aqui nessa parte aqui Então eu vou pegar aqui os materiais aqui Que eu vou precisar é, Eu vou fazer a base dela de, de cobblestone E vou seguir de madeira, madeira escura Madeira de carvalho Madeira de spruce wood, né Madeira de carvalho Vamos pegar aqui as madeira, as escadas correspondentes também, porque sempre bom ter, né? Deixa eu ver essa aqui, madeira da selva, não. Eu sempre confundo por causa da textura. E a outra, e essa escada aqui, por enquanto, e uma madeira escura de carvalho aqui, madeira bruta de carvalho. Então, o que nós vamos começar a fazer aqui é uma. Deixa eu ver aqui a distância, acho que aqui tá bom. Vamos fazer ela bem embaixo dessa casa aqui, só que não muito embaixo. Acho que eu vou puxar até mais pra cá, galera. Ó. Vou puxar mais pra cá. Ó. Deixa eu terraplanar terraplanar na, na horizontal na vertical aqui que é para pegar um pouco mais de espaço é, deixa eu ver aqui deixa eu ver um terraplanar essa área aqui rapidão é só para ficar mais fácil de construir né porque construir também na, na vertical galera não é muito fácil porque você tem que ter um, um pouco de noção assim do que você está fazendo né? do que você vai fazer mas depois que você faz a base que eu acho que é o segredo de tudo é a base fica fácil então vamos, vamos lá, já demorei demais, vou fazer aqui e até aqui sim, não, tá muito pequeno, vou aumentar aqui um pouco mais aqui e até, até aqui, acho que tá bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 é um número bom e vamos subir pra frente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, deixa eu ver, tá muito grande, não, vai ficar muito grande, 11, 10, 9, 8, 7. Deixa eu ver 1 2 3 4 5 6 7. Isso mesmo. 7, 11 por 7 vai ser a área que nós vamos construir aqui a casa. Então, deixa eu preencher isso aqui bem rapidamente aqui. Pronto, eu troquei o meu, meu mouse mousepad, pessoal, porque o mousepad antigo eu tava usando tava travando demais. O meu mouse, né? Aí tá tô, tô meio que estranhando. <risos> esse novo nó de pede que ele escorrega demais então vamos começar aqui fazer aqui Deixa eu só achar o centro aqui é um dois três quatro cinco seis aqui é o centro né então vou fazer aqui a porta assim um sub 3 aqui de cada lado assim beleza ah, esqueci de pegar aqui a lã também Deixa eu ver não sei se eu faço com a lã acho que eu vou fazer com a lã Uma a lã é vermelha vou colocar duas aqui de cada lado assim dessa maneira não vou colocar três Vou colocar três. Eu acho que vou precisar aumentar a plataforma ali. Não faz mal. Vou colocar três porque no meio é sempre bom ter uma janela, né? Uma janelinha assim ou algo do tipo assim. E outra coisa que eu vou pegar agora vai ser essa parada aqui. Cadê? Cadê? Deixa eu só achar. Essa parede de pedregulho, né? Eu vou colocar ela, no, ela dessa maneira assim. Opa, tô caindo aqui, rapaz. Tô caindo, rapaz. Vou colocar esse detalhe aqui, ó. Nela, dessa maneira, deixa eu ver se tá ficando legal, tá ficando legal. E acho que eu vou aumentar aqui, Isso, voa, caramba, eu vou aumentar aqui também mais dois, mais um de cada lado, né? Um aqui e o outro desse lado aqui, ó, também. Porque aqui agora eu vou ter que usar é, mais madeira desse jeito aqui e aqui também, madeira aqui também para dar um detalhe colocar a escada dos dois lados aqui assim desse jeito aqui ó se você tá se você quiser baixar o mapa o mapa né? quiser baixar a textura tá aí na, na, na, na descrição é caso você queira beleza vamos continuar aqui com a lã aqui vamos colocar mais três aqui dessa maneira deixando espaço aqui para coisa aqui né para janelinha aqui a mesma coisa lembrando que é uma casinha bem simples mesmo galera ela é mais como para preencher o mapa digamos assim né para preencher o mapa vamos pegar aqui já de uma vez uh, o painel de vidro já chamar ele aqui no na janela aqui certo deixa eu ver aqui isso agora aqui no fundo e aqui também e vamos continuar aqui repetindo aqui com com a madeira bruta, né? Dessa maneira assim. Olha aí. Fala que tá ficando bacana. Tá então, aqui, vai ficar massa, esse aqui vai ficar muito massa. Agora vamos pegar a escada aqui, ó, e já, opa, caramba. E já colocar a escada aqui assim para fazer o telhado. Amigo, pera aí, galera. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. é... controle, deixa eu diminuir um pouco a sensibilidade aqui que tá tá muito muito coisa. Eu gosto de, dele mais mais Preciso Olha lá, tá vendo? É isso que eu tô falando Eu não consigo ter precisão com o mouse muito, muito, muito mole Deixa eu ver aqui É isso mesmo Aí você vai colocar do lado E nessa parte aqui vai colocar um telhado também É... Aqui você pode colocar aqui as pontas, né? Que vai ser assim Você vai ver que é uma casinha bem simples de fazer Não tem mistério nenhum No telhado Deixa eu ver, eu acho que eu fiz errado essa parte aqui, galera eu fiz errado Porque aqui, ó Deixa eu ver. É isso mesmo, aqui é para ser assim Certo? E aqui que vou sair para fora Um aqui, ó, eu fiz só Errado aqui, só coloquei aqui por cima Mas é para fazer assim, ó Coloca aqui Coloca mais um aqui, agora a gente coloca A escada de pedregulho Por cima Certo? E agora é muito simples, né? Agora vocês vão continuar aqui, ó, colocar Uma madeira aqui por cima Colocar mais uma, né? Madeira, colocar uma escada Vamos fazer do outro lado também, galera. Aqui, para ficar simétrico. Desse jeito aqui. Coloca mais uma escada, assim, ó. E vai ficar bacana essa casinha, hein, velho. Você vai ver. Uma coisinha bem simples mesmo. Bem, bem tranquilo de fazer. Vamos colocar uma escada aqui desse lado. Invertida. Assim. Vamos pegar o bloco. Colocar dois. eu quero pegar dela bem alto. Coloca... Opa. Colocar dois aqui. Aqui desse lado também. Colocar mais um. Beleza. Agora é só, é só continuar, né? <cười> Faz aqui, coloca com mais uma escada, assim, e mais uma escada, e agora uma escada invertida, outra escada invertida, mais dois blocos por cima, dessa maneira, assim. Opa, e agora coloca aqui, coloca aqui, sim agora a gente vai fechar, pode fechar ela dessa maneira aqui mesmo, ó, pra ficar com ponte agudo. Deixa eu ver... Não, acho que pode colocar aqui mais dois Deixa eu ver aqui a altura Você não pode, não pode pegar Isso, tá ótimo Não pode pegar por cima não E coloca aqui assim E a outra aqui Dessa maneira assim, beleza Fechou, coloca aqui pra fechar Certo? E agora é só completar Né? Eu vou... Deixa eu pegar aqui É, já, já tô com um bloco aqui já Posso colocar um bloco aqui Dois aqui Dois aqui e dois aqui. Mesma coisa desse lado também. Aqui. Aqui assim. Opa. E aqui dessa maneira assim também. Agora é só colocar aqui as escadas, ó. Isso, eu, eu fiz errado ali. Aqui as escadas. Ó. É até mais fácil você colocar... Fica até mais fácil, né? para colocar as escadinhas assim. Vamos continuar aqui, ó. pam e a gente não pode esquecer de colocar embaixo também, né? Porque embaixo também tem escadas. Então a gente coloca aqui assim, ó. Opa, errei. E agora aqui e a última aqui. Beleza, o telhado já tá pronto. Olha que maneiro que fica. Muito show. E agora é simples demais, galera. Aqui você é completar aqui com, com os blocos. Né? Vou fazer primeiro esses blocos aqui é, inteiros, né? Esses blocos cheios. E depois é só completar com as escadas. É muito simples de fazer mesmo. Não tem mistério. Não tem nada. É... E depois eu faço o interior da casa também. Mas isso eu vou fazer em off. né Porque isso aí eu acho que vou deixar como surpresa para vocês aí. Quererem baixar o mapa no final. E descobrir por si mesmo como é que vai ficar. Por dentro do interior né de cada casinha. Então vamos continuando aqui fazendo esse negócio aqui, nossa mano, esse mouse tá muito, tá muito veloz cara ele é um mouse simples, um mouse normal, que veio com o meu computador quando eu comprei ele, hein, três anos atrás ele tá muito sensível por causa do mouse pad o que o mouse pad não faz né o louco mano. se eu soubesse que tava tão, que ia melhorar tanto assim, eu tinha comprado o mouse pad antes e eu comprei galera, um mouse pad simplesinho, de 5 reais mesmo esses mousepad napa mesmo, sabe? bem baratinho mesmo, mas tá fazendo uma diferença enorme aqui, depois eu vou até jogar um, um FPS ali só para ver é... a precisão, né? se vai dar alguma precisão ou não porque com o outro eu ficava muito travado, sabe? Ficava, era, era bem ruim, cara, de jogar e até Minecraft mesmo também ficava muito travado, então vamos terminar aqui ó, só faltou aqui ó completar aqui até o fim e beleza, agora aqui em cima aqui também a gente completa dessa maneira Assim, da maneira não burra, da maneira correta. Ó, da outra vez eu fiz de maneira burra. É, vou tirar isso aqui. Vou colocar uma escada aqui, ó. Vai ser melhor. Coloca uma escada de pedra aqui, ó. Agora eu vou pegar o slab. É, do mesmo aqui. Cadê ele? Cadê o slab? O slab, vem aqui, menino. Cadê? Cadê é ele aqui? Vou tirar esse vidro aqui. E coloca aqui, ó. Colocou na ponta. Quer dizer vai colocar uma escada, vai colocar um, dois, três, quatro slabs, certo? E aqui você vai continuar ó, com ele aqui fechando aqui o telhado, né? Muito cuidado para não errar. Isso. Completou aqui. Agora aqui na ponta que você vai colocar um slabs, dois slabs em cima. Opa, um aqui, ó. Dessa maneira assim, certo? Aqui eu vou aumentar mais dois, mais três aqui já tá bom. E aqui eu vou colocar mais dois assim, e deixa eu ver aqui se eu colocar uma escada aqui dessa maneira vai ficar um desenho legal é, ficou um desenho bacana, ficou uma coisa massa coloco um, um slab aqui, ó coloco um slab aqui e beleza, beleza, beleza deixa eu clarear aqui é, cadê as tochas, olha que bacana esse, esse mod esse shaders, né, chegando perto eu vou clareando muito massa mesmo, então jogar umas tochas aqui só pra clarear, pra não ficar escuro demais no vídeo. O que, que rola aqui agora? Aqui eu vou fechar com... esse negócio aqui mesmo, ó. Vou até colocar uma porta aqui já de uma vez. Cadê? Pegar uma porta aqui de... Opa, não peguei a porta não. O que eu fiz? Ah, não sei. Vamos colocar a porta aqui. Beleza. Fechando aqui, ó. A gente vai pegar aqui na parte de cima. Que é essa... Opa. Essa parte aqui, ó. O bloco não tá ah, agora sim. Um, dois, três, quatro. Acho que aqui pode tirar esses blocos, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui a mesma coisa. Um, dois, três, quatro. Colocou 4 aqui, quatro ali. Aqui pode tirar também. Um, dois, três, quatro. E aqui, um, dois, três. Deixa eu ver. Não, aqui deixa sem. Deixa assim. Eu tô fazendo errado, desculpa galera. É isso mesmo que eu tô fazendo. Só que um bloco pra dentro aqui no interior, aqui depois da, da escada. Que é um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Deixa eu tirar aqui, tava certo do jeito que tava. Eu tava fazendo errado. Deixa eu colocar a escada aqui novamente no lugar. Por que eu tô catando a escada? Ah, porque ali é bloco de, de coisa mesmo. Deixa eu só voltar com essas escadas aqui. E começou a chover de novo. Vou tirar aqui logo. Cara, muito bacana, né, velho? Esse negócio. Três, três, quatro. Não, aqui, ó. Deixa eu ver. Tô fazendo errado, peraí. Um, dois, três. É isso mesmo. É isso mesmo. Um, dois, três aqui, quatro na ponta. E aqui, um, dois, três, quatro. Aqui também, um, dois, opa. Um, dois, três, três é no final é três só um dois três e aqui tira um dois três quatro dessa maneira aqui e aqui também ó pode colocar ó. um dois três quatro. assim vai ficar dessa forma assim o telhado e aqui é muito simples de fazer né não tem segredo você pode usar ou essa cerquinha de madeira ou a de ferro Vou até ver como é que fica com a de ferro também Vou ter que colocar a primeira aqui. Eu acho que vai ficar muito pesado com a de ferro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Hum, não, fica maneiro sim. Fica maneiro, mas antes disso, eu vou fazer o segundo andar aqui. Se vocês se se estiver acompanhando aí, vocês tiram esse bloco aqui de, aqui do meio. Vou completar aqui, ó. Fazer um corredor aqui. de Um mini corredor, né? E aqui, ó. Nessa parte aqui, vamos subir, ó. É, um, dois, três. Acho que só três tá bom. Um, dois, três. gente fazer tipo uma varandinha. Ali eu não fiz, não. Mas é tipo uma varandinha no segundo andar. É... O que eu fiz errado aqui, velho? Ah, nossa, que ninja. Eu não é consegui fazer isso? Olha aqui. Só fechar aqui. Trouxe pra cá. Fica a opção aí se você quiser trazer um bloco pra frente. Certo? É... Aqui eu vou usar madeira escura mesmo pra fazer... Opa... O chão dessa maneira aqui é bem rapidinho. Você preenche aqui já que é, é pequenininho, né? Olha lá, ó, colocou aqui, já preencheu, já tá lindo, já tá fazendo sucesso. É aqui também. eu vou, vou aumentar um pouco essa área aqui, ó, da varanda aqui, assim. Vou colocar mais um, vou colocar aqui mais um, assim. Beleza, é outra coisa aqui que eu posso colocar para dar um, uma lógica nessas vigas de sustentação aqui ó de maneira assim ó e aqui também três aqui eu vou colocar essa paradinha aqui opa que é para fechar né para não para não sair lembrando que esse aqui é um mapa de decoração decorativo viu galera não é para ter lógica nem nada assim do tipo espero que vocês entendam <cười> beleza é eu vou fechar aqui agora só para ficar mais fácil de trabalhar em cima do mapa vou fechar aqui, aqui de qualquer jeito mesmo só para ficar bonitinho para gente trabalhar aqui em cima eu pretendo fazer algumas coisas ali que eu decidi agora de último momento deixa eu ver se vai funcionar não tá beleza como fazer isso não aqui ó eu vou colocar essa de ferro, né? E com a textura fica muito lindo, velho. Fica muito bonito mesmo. Olha só. Dá uma, nossa, de... nossa, a diferença que dá é muito, muito grande. Acho que eu vou até colocar aqui embaixo também, para ficar uma coisa mais, mais homogênea, né? Digamos assim. Vamos colocar aqui. Vamos tirar esses troços daqui. Tirar esses dois aqui. Só que ele não fecha, né, cara? Infelizmente aqui eles não fecham. E deviam arrumar isso para fazer, pelo menos, encostar no bloco mas tudo bem é... continuando aqui com a o que que eu vou tirar aqui eu vou tirar essa porta daqui vou pegar a lã vermelha e a gente continuar aqui ó fazendo a parte de dentro aqui ó, vou fechar essa parte todinha aqui ó um, dois, isso deixa eu ver, isso mesmo, é isso mesmo e aqui eu vou colocar a paradinha aqui ó e tá praticamente pronto galera praticamente pronto deixa eu catar a porta aqui isso vamos entrar aqui colocar a portinha pa e pã. tá praticamente pronto aqui ó, se você quiser você pode pegar deixa eu ver se com pescada mesmo vai dar não pescada não vai dar para fazer eu pensei em colocar deixa eu ver aqui se dá pra nossa velho que mira putz se fazer isso, eu não faria. Deixa eu ver. Ah, sim. Vou, pode posso colocar aqui dois. Assim. E fechar aqui, assim, ó. Como se fosse... Uma, uma mini varandinha, né? Que tem ali em cima. Vou colocar o bloco aqui em cima. Assim. Sucesso, mano. Sucesso. Agora aqui, ó. Deixa eu ver se rola. Acho que não rola porque fica junto ali, né? Não, não, rola. Então deixa, deixa esse aqui fechado mesmo, que fica melhor. E aqui a gente coloca umas escadas, dessa maneira, ó. É tudo de Cobblestone mesmo, ó. Aqui, não Aqui não, precisa, aqui você pode colocar umas escadas assim, ó. para não ficar essa parte muito quadrada, aí ali fica meio arredondado, certo? E aqui, se você quiser, você pode colocar... Não, aqui vai ficar muito pesado. Deixa eu ver... Não, também vai ficar. Não, até que ficou bacana nessa textura aqui. Ficou show, hein? Ó, gostei, gostei desse detalhe aqui. Vou deixar assim: é. vamos pegar aqui a cerca de madeira e vamos colocar aqui dos lados, aqui, ó. Apenas nessa parte aqui, ó. Opa, aqui, ó. Que aqui você pode pegar uma tocha, né? E colocar ela nesse jeito aqui, assim. Tá vendo? Desse jeito aqui, galera, eu vou dar uma pausa aqui para atender o telefone, tá tocando ali e já já eu volto. Prontinho, galera, já voltei aqui. Vamos, vamos dar continuidade aqui depois de colocar aquelas tochas. É um detalhezinho que você pode colocar também que fica muito bacana: é esses, esses botões aqui nessas partes, para não ficar assim muito liso, né? E faz de, fazer de conta que está pregado, né? digamos assim. E aí, galera, a casa tá praticamente pronta. Só falta alguns detalhes. Olha só que bacana que fica. Fica muito chique uma casinha assim. Olha que, que, que, que elegante que é essa, essa casinha, eu, eu gosto demais de, de casinha dessa maneira. É, tava pensando em colocar aqui umas janelas, cara. Deixa eu só ver aqui que por dentro se vai ficar show. Se vai ficar na altura legal. É, eu acho que vai ficar na altura legal. Você vai cortar três aqui, ó. E vai colocar dessa maneira assim, ó. Colocou aqui, colocou aqui. Assim, colocou aqui e aqui, ó. Eu acho que eu vou colocar só nesse lado. Não, eu vou colocar desse lado também. Vai, vai, vai. Vamos deixar o um negócio simétrico, então, vai. Vou colocar aqui. 3, 1, 2, 3, aqui, aqui e aqui por cima. Deixa eu só ver aqui. É, essa daqui fica. Não, mas não, aqui tem que ser o painel de vidro. Aqui fica muito estranho. Vamos pegar o painel de vidro aqui rapidinho. Cadê? Então no lugar certo aqui. É isso. Fica melhor dessa maneira, assim. É... Aqui eu vou completar com bloco, né? Pra ficar mais quadradinho, assim. Pra ficar mais bonitinho. E aqui, deixa eu ver. Acho que aqui eu vou completar também. É, é. Vou completar aqui também. E esse vermelho com essa madeira escura, cara, fica muito bonito. Olha só. Cara, muito show, velho. Muito show mesmo. É, vou deixar assim. Eu pensei em fazer uma coisa ali, mas eu acho que ia... E acabar estragando. E deixa eu testar uma outra coisa aqui, assim. Deixa eu ver. Não, vou eu tentar do outro jeito, assim. Dessa maneira, assim. Não, não, não. Vou deixar assim, que fica muito pesado. Olha aí, galera. Uma janelinha por fora. Olha que top, velho. Olha que top que fica, velho. Também construindo com cheiros não é fácil, né? Você deve estar tá pensando, né? Mas não é, galera. Mesmo se você colocar isso aqui na textura vanilla mesmo, você vai ver que fica... Fica show, velho. Show de bola. Agora, para terminar, é, eu vou chegar aqui nas, nessas partes, nessas pontas, né? Vou dar um espaço e colocar um bloco, uma escada assim, virada pra trás, assim, ó. E o que eu vou fazer aqui agora é a coisa que vocês já viram aí na construção de cima, né? Que é essa, essa sustentação. Tá vendo essa parada que sustenta a casa? Ela é muito simples de fazer. É só você e colocando as escadas ó pegar aqui do outro lado ó. colocou de um lado você tem que virar colocar do outro e virando e fazendo assim a mesma coisa de fazer um telhado só que ao contrário né é você tem que fazer de, de baixo para cima você faz de cima pra baixo aí é muito simples ó muito simples só sair fazendo assim ó não tem segredo e fica como se estivesse é apoiando né digamos assim né fica apoiando é segurando a aquela plataforma ali. Colocou aqui, só aqui que é um pouquinho mais complicado, ó. só você mirar na parte de baixo e aqui, pá. Aí, ó. E fica aí essa essa suporte, né? separado que eu, é segurando a plataforma aqui. Para não ficar voando. Vamos fazer aqui, opa, do lado de cá, a mesma coisa, ó. Pá. Beleza, galera, já tá terminado, e com o som de cachorros ao fundo latindo, mas tudo bem. É, vou deixar esse detalhe aqui, de negócio mesmo aqui, é só pra, pra diferenciar um andar do outro, ó, só pra diferenciar mesmo. Você coloca aqui sim, coloca desse lado também, certo? E tá pronto, galera, tá pronto. Acho que não tem mais nada aqui pra onde, pra onde ela crescer, né? Tá bacana, tá bonito, tá simplesinho, bem fácil de fazer né? O vídeo ficou um pouco longo, eu ia fazer a chaminé, mas eu acho que não vai, não vai ser necessário Talvez eu faça, talvez eu não faça E tá aí, se você gostou dessa construção, se você achou maneira ó, Pode colocar uma escada aqui, ó. deixa eu ver Não Ah, não dá certo não, ah, deixa assim mesmo Se você gostou dessa construção, você pode deixar seu like aí para incentivar essa série para que essa série vá mais longe Certo? E Ah galera, tem um detalhe aqui que eu posso ter colocado, ó, que eu esqueci de colocar ó. Vou colocar um dois três quatro acho que quatro é um tamanho bom Deixa eu catar uma glowstone aqui Vou catar com o um scroll do mouse aqui, que é mais rápido do que ficar entrando no menu E colocar aqui, agora eu vou ter que entrar porque eu vou colocar as trapdoors aqui só para dar um detalhe, olha que bacana que fica a trapdoor nessa textura, velho. É muito show, velho. Deixa eu ver se eu colocar um negócio aqui assim. É, pode ser sim. Pode ser. E tá pronta, galera. A nossa terceira casa, né? As outras casas, eu não, infelizmente, eu não consegui gravar. Eu, dizer, eu gravei, mas infelizmente o áudio não ficou bom. Mas tá aí. Nossas três casinhas aqui, a nossa ponte. E com o de spec fica tudo muito mais bonito, né? Eu plantei uma árvorezinha aqui também para dar um pouco de vida. E se você gostou e quer apoiar essa série, deixa um like aí compartilha aí pros seus, pros seus amigos que gostam de construções também. E quando esse mapa estiver completamente construído, quando estiver satisfeito com ele, eu vou deixar para download para vocês estarem entrando aí, estarem vendo como é que é e pegando como referência essas construções aqui também. E mais uma vez tá chovendo. E é isso aí pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. E conto com o apoio de vocês aí pra essa série aí, pra esse canal e pra frente. Beleza? Muito obrigado a todos que assistiram e até o próximo vídeo. Falou!